Deixa eu ver. Pronto, tá gravando agora. Eita! Boa noite, galerinha. Eita, eita, eita. Eita. Epa, é pra Hoje, segunda-feira. Hoje é que data, velho? Não jet não, pô. É barril. Deixa eu ver. Hoje hoje hoje é... 14, hein? Sabe que de hoje não, velho? Acho que é 14, Segunda-feira, 14 de julho. Volta pra casa. Opa! Ai, ai, ai, ai, ai, não passa. Você tá aprendendo, faço não? É, não, nem isso. Aqui é o famoso to Fechado. Tá não, tá não. Deve estar tá fechando. Tô dizendo? Passou. Morena! E aí, manda, manda uma olhada para o parceiro. Um abraço pro meu parceiro, Na academia, aqui curte você pra caramba. <risos> o nome dele é Rafael. Rafael, pronto. Rafael, um abraço para você, da academia de Chaveirinho. Valeu, valeu. valeu. <risos> Chaveirinho, me fala de você, parceiro. Dando você curte os vídeos. Tamo aí, querendo dar um rolê com a gente? Só chegar Opa, 60? Não, aqui é 70 Bom, galerinha, hoje Segunda-feira a gente fez um reggae De se fuder No sábado Lá em Itapuã alguma uma casinha Muito massa. Uma coisa que eu fiz ontem foi recolocar. Eita. Ah, passava tranquilo. A viseira cristal. Agora eu posso andar com a viseira fechada. E despreocupado. A pau peguei lá do pior. É meu, é meu, é meu Pam pam pam pam, para pam, pam, pam, para pam pam pam pam. Para entrar aqui, velho, a ah, fechada ali, Porra, não Quando vê que eu não entrei, pecado. eu então vou entrar aqui. Papam, E aí pai, vai entrar? Não vai? Obrigado! Decision Point Não ir por aqui não, mas... As condições me obrigam Ah, Ninja! Bota a Ninja no chinelo Vem ninjinha! Vem ninjinha. Vem Você não vem porra nenhuma, rapaz! Ninjinha, aqui não tem pra você! Entenda! Eita tá batendo até. E e na conta, na conta! Oh. A medida, oh, oh. essa bruxa toda aqui foi porque ontem eu não peguei na moto, é quando eu pego, fico num veneno, rapaz. dando parecendo os caras da Trem Salvador Os caras que dão essas quebradas de asa Violenta 止まれ! <laughs> <laughs> não quero ouvir falar que gente caiu de moto porque tava tentando igual, andar igual a mim pelo amor de Deus faz isso não isso aqui é é saudade um dia assim andar na XTZ deixa assim eita deitou Oh, calma aí, pai Yeah Love, love Daddy Straits Vou voltar a música, botar um reggae, tá? Tocando aqui Oi Galerinha, amanhã tô indo para Simões Filho para sofrer um genocídio. Como assim genocídio? Vacinação. Eu odeio injeção. Odeio injeção. Eu odeio injeção assim do fundo do meu coração. Eu odeio. Inje... Rapaz, eu passei pelo radar falando de injeção que nem nem me toquei, tava acima da velocidade. Mas foi besteira, foi no desconto aqui. Sim. Odeio injeção. Amanhã acho que, eu tenho que tomar três, três vacinas. Rapaz, porra, velho. Eu não ia tomar não. Na campanha passada eu deixei. Eu deixei pra em branco. Véio. Mas assim, como. A gente que anda de moto é de um. Grupo de risco. Certo modo, assim, pelo menos com relação à antitetânica, eu vou tomar, eu vou tomar lá para gripe também. E o Diablo 4 se tiver lá para injeção, eu vou tomar também. Eu vou ver se, se o colega meu filma, o, o, o Cláudia Porra, eu tô triste, véio. rapaz. Você não... Ué, sério, você não sabe o quanto eu odeio injeção. Véio. Já ser Dragon Ball, já viu Goku cu contra a injeção, aquela presepada exatamente exatamente primeiro lugar porque é uma agressão você está vendo no meu corpo algum lugar escrito assim aplique aqui não tem ou seja o corpo não foi feito para tomar injeção. isso é invasão de privacidade isso é atentado ao menor quer dizer a agulha é menor o corpo é maior mas Milhares de células vão para a rua reivindicar seus direitos. Elas têm que escolher se ela quer tomar ajeção não. Eu não quero não. Eu fiquei nervoso quando falar que a gente tinha que tomar ação. Porra! Deu um bocado de porra lá no trabalho. Porque assim... Eu sei que precisa, né? E precisa Então O que é necessário de fazer Tem que ser feito Ah, ninguém parou Na verdade também não tinha ninguém, né, pra passar E aí, velho Porra, rapaz Deixa eu passar, parceiro Que você não vai pra lugar nenhum mesmo Leu vai pra cá, parapá pá pá, pará parapá. Ah, outra coisa que eu fiz ontem, não sei se eu comentei já Troquei a, a viseira Ah não, comentei, comentei, comentei Porra, é bem melhor velho. Porque a outra viseira Tá, tá surrada já Aí o que acontece? Mesmo limpa Atrapalha Eu tô com duas viseiras Opa Pra esse modelo aqui que é o F350. novinhas. Eu tava aqui reclamando o Chiano, a viseira né né né né É assim, não justificável, né? Porque a partir do momento que eu esse cara tá vindo muito colado. A partir do momento que eu tenho viseiras novas, boas e utilizáveis, meu argumento não é válido, né? É Olha rapaz, aberto assim Vamos mandar uns abraços também aqui Aproveitando De quem eu lembro Me perdoe quem que eu não lembro Vamos fazer assim galera Quem pedir Um alô, um abraço Um salve Qualquer diabo, menos dinheiro, isso é importante, eu mando. Tem que pedir, tem que pedir. Se pedir, eu mando. E para galera que está escrevendo agora, eu mando gratuito. Não, tudo é gratuito, né? Mas é sem pedido. É... Bom, a gente sempre lembra mais da galera que. que comenta, né? Que tá ali presente. O que comenta muito é o Francis Albert. Abraço aí, Francis. O Franklin, Flamengo Casais, que também é motofilmador, O Eduardo Negreiros. Nosso parceiro do motoclube O Cezão Também filma Agora de Apache Serenona de Apache Uma menina Temos uma menina acompanhando vídeos Ah, curtivo A Isis Tem um complemento lá no nome dela Um de X, acho que é Isis Viva Não lembro não Mas eu sei que o nome dela é Isis isso que importa Bem-vinda, menina Menina Isis Vou meter aqui Agora meto aqui Fuck yeah Quem mais, quem mais, quem mais Deixa eu lembrar, vamos lembrar, vamos lembrar Olha galera, relembrando Falando lembrar, vamos relembrando Eu tenho DDA Distúrbio desce déficit de atenção Algumas coisas eu esqueço Ah assim, bem fácil, bem fácil mesmo É... Rockaway, Rockaway Ah é, é, o distúrbio é esse, entendeu? Era Tá lembrando, tô cantando Sentiu? Sentiu a, a, o meu problema? É velho, lembrar pessoas Olha, quem comentou nos últimos vídeos? O... Trio Victor Francis, a Isis de São Paulo, quer é comer acarajé é... buzu, buzu, buzu é... eu vou cortar essa porra logo, tchau buzu pronto Nananana. o Lucas, o Lucas Andrade com sua intruder o Hilton ah, tô lembrando, tô lembrando, tô lembrando é... Ah, velho, tem muita galera aí, velho. tudo gente boa, galera, sucesso Meus queridinhos Outro dia tinha até um gringo Não sei se era espanhol ou se era mexicano E ele tava com a gente, comentando que a partir desses vídeos ele se entusiasmou mais ainda para comprar uma XTZ. Eu vou até pedir uma partinha na, na Yamaha, ô, aqui. Muita gente já falou, porra, velho, eu tava na dúvida de comprar uma Phaser ou uma XTZ. E acabei optando pela XTZ por causa de você. Porra! Bala negão, bala, bala, ó. Pegue mesmo a XTZ porque.. A única coisa que eu reclamo da XTZ. É o conforto para longas distâncias. O banco dela é estreito, ou seja, sua bunda vai doer. Então, Coisa rápida assim de 20, 30, 40 km de um, de um percurso só. Consecutivo, é sucesso desse. Como eu sou levinho, né, eu. Só sinto as dores. Quando é algo acima de.. 60, 70, aí o oh, porra. Dói coluna, dói, dói. Dói o bumbum. Isso porque eu já trabalho sentado, né? E aí porra, vai pra moto, é, é outra postura. Acaba cansando também. São as minhas queixas não que a moto seja desconfortável não é o banco é estreito somente fora isso é econômica tem torque tem pegada é bonita manutenção barata opa Aqui, ó. Vou comer um bocado de gente agora aqui, ó, Porque pensa que essa câmera é fotossensor. Eu broco. Todo mundo ficando. Ah, pegou ele. Não, não me pegou, cara. O que pega é essa de cá. Essa daí pega. Entendeu? Aqui não tem jeito. Aqui tem que botar 60. É que esse cara é burro, os caras não sabem diferenciar uma câmera de um fotossensor. Me, minha galera, Meus queridos, Reduz para 60. Que aqui é foto Vamos ficando por aqui. No pé da ladeira do luso. A mente upa esse vídeo. Um abraço para vocês. Para todo mundo que mandou um abraço. Um outro abraço. Para a galera que acompanha fica também é zoado aqui né valeu pai e até o próximo vídeo valeu pessoal